Mais um bônus aqui gratuito em casas que oferecem bônus sem depósitos. Você pode ver todas aqui nesse vídeo bônus sem depósito em seis casas de apostas. É, e dessa vez aqui eu vou ver a iobet. Eu já vi outras e estão todas aí na descrição. Então abrindo aqui, clicando em iobet it ou iobet, não sei bem a pronúncia. Você já vê aqui o site e temos a opção aqui de português também. Depois vamos clicar em promoções aqui para ver as condições. Você vê aqui que são 10 euros e aqui você já vê o código que é free10 Vou copiar porque eu vou utilizar Clicar aqui em ler mais e vemos aqui algumas condições Código free10, free, free 10, a odds mínima de 1.55 é, Rolou a versão de 15 vezes Não precisa apostar o 10 de uma vez, só pode dividir em partes pequenas Aqui as informações estão em uma, tem em outra língua, está é estranho isso aqui Vou fazer o seguinte, vou voltar para inglês, cair traduzindo fica mais fácil. Isso aqui parece meio contraditório, mas pelo que eu entendi, é, a aposta só estará disponível por 24 horas após o registro, ou seja, a FreeBet. E depois de utilizar a FreeBet, tem apenas 7 dias para cumprir o rolover. Então, pelo que eu entendi, é, você faz o cadastro aí, aí você coloca o código, um, código Free10, depois cumprir o rollover, você faz a sua aposta em menos de 24 horas E depois cumpre o rollover em 7 dias Tem que apostar 15 vezes com odds de 1.55 no mínimo Depois aí você pode fazer a sua retirada As apostas também só podem ser em futebol Aliás, as apostas não A, a primeira aposta grátis, né, que é de 10 euros Só pode ser em futebol, como explica aqui Vamos abrir uma conta aqui agora para ver como funciona Depois clicar em abrir conta Preencha aí os dados, coloca aqui o código free 10. Vamos ver se eu vou receber agora ou terei que enviar alguma mensagem. Já cliquei em abrir a conta, está carregando, e apareceu algumas mensagens aqui. Ó. Nós te enviamos um e-mail, é muito provável que para a verificação da conta, eu vou abrir aqui o meu e-mail. Pronto, aqui está o meu e-mail. Basta clicar aqui e ativar a minha conta. Ponto carregado, conta ativada, sua conta está ativada. Vamos entrar aqui e ver se realmente eu recebi a minha aposta gratuita. Pronto, já entrei aqui na minha conta e já mostra aqui, ó, 5 euros para fazer a aposta. Então vou fazer a aposta aí antes que ela, que ela expire, não deixar passar aí 24 horas, senão ela vai expirar. E a primeira aposta aí gratuita tem que ser em futebol. Depois basta apenas cumprir o rolover e tentar fazer a retirada aqui da Bet It. ou iobet, sei lá. Vamos ver aqui agora em minha conta as formas que eles aceitam para depósito e consequentemente retirada também. Vamos clicar aqui em depósito e aqui precisa colocar algumas informações antes de colocar depósito ou retirada. Mas aqui abaixo eu já vejo, temos screw. não temos Neteller infelizmente, mas enfim, de qualquer maneira temos screw aqui. Podemos retirar por screw ou até mesmo por transferência bancária, acho que são as opções mais fáceis aqui. Temos cartão também. Essas são as opções para tentar fazer a retirada aqui na Bet It, na YoBet. E esse aqui é mais um, mais um site que eu queria mostrar aí. E nesse aqui são 10 euros, como eu havia falado no vídeo. Mais um site aí para retirar bônus aí das casas que oferecem bônus sem necessidade nenhuma de fazer um depósito.